Quatro anos de canal, né? O meu presente vocês já deram. Na verdade, nem deram. Porque é o maior presente que eu já poderia ter recebido é o que eu mais preço e valorizo hoje. Vocês. Também quero agradecer ao Toshi e Tio-san. Toshi, quero que saiba que o Toshi Defermado e o Tudoro aqui do Tropia estão muito agradecidos por ti. O Toshi deformado por você ter dado uma baita uma divulgada no vídeo que eu e ele trabalhamos com carinho. E o Tudoro aqui do Tropia por você ser muito parecido com ele. E realmente, eu não sei como te agradecer por isso. Tio Sam, tu já deve saber que o alcance do YouTube tá muito ferrado esses dias e quase todos os vídeos estão flopando muito. Mas cara, também meio que me salvou dessa onda com aquela ajudinha e realmente eu quero que tu saiba que nem palavras encontrei pra te agradecer por isso. Mas vocês que estão assistindo aqui, eu quero que saibam que eu também tenho um presente pra vocês. Será o quê? Aguenta aí porque eu já vou falar. Já se faz um tempo, desde que eu larguei a comunidade de Dog Remixes pulei pra jogos, e de jogos pra comentário. Mas isso tudo aconteceu aos poucos, eu quero dar uma comentada sobre. Como eu disse nesse vídeo aqui, que inclusive tá bem desatualizado, eu tinha me inspirado no Game the Dog para começar o canal. Sério, desses quatro anos, três foram postando vídeos de cachorro. Sendo meu primeiro vídeo uma speedpaint pra um youtuber que eu adoro chamada Leotan. E inclusive ele que foi o primeiro canal que eu considerava grande a se inscrever no meu. Na época, eu fiquei emocionada com aquilo, e até hoje me emociono só de pensar. Então eu e o Tan, muito obrigada por tudo. Porque se não fosse por você, eu não teria erguido a cabeça e continuado a postar. Eu sei que eu abandonei a comunidade de Dog Remixes, e até hoje tenho nostalgia disso. Mas saiba que me inspirar em você é algo que até hoje nunca me arrependo. Se não fosse pelos seus vídeos, eu não teria ido procurar como fazer Dog Remixes, e nem saberia da existência dos editores de vídeo que uso hoje. Ou seja, tu foi o grande portão que me trouxe até aqui. Depois de um ano inteiro postando Dog Remixes, eu ganhei meus primeiros 80 inscritos. Sim, meus primeiros 80 inscritos. Pra mim, isso era normal na época. Mas hoje, se eu disser que isso é muito, todo mundo ia com certeza rir da minha cara. Porque 80 inscritos é um número menor até da quantidade de inscritos que eu ganho por mês hoje. Mas pra mim ainda era muito. Isso porque chegando no 100, eu gravei minha reação. Eu juro que eu fiquei gritando pelo quarto, mas hoje perdi o vídeo além de que nem play eu ia dar porque eu era uma criança da voz aguda. No começo de 2020 eu ganhei minha cachorrinha Bia, mas mesmo assim eu não tava muito afim de fazer dog remixes com ela. E foi justo em março de 2020 que eu mudei meu conteúdo de dog remixes para jogos. E nessa mesma época eu entrei em depressão por um motivo que eu não quero me aprofundar nos detalhes. Mas tenho certeza que foi a pior época desse canal, por isso eu vou pular dela pra outra parte. Era janeiro desse mesmo ano, eu estava acabando com meus problemas de vez e saindo da depressão depois de tempo sofrendo. Mas eu já estava cansada demais pra gravar jogos, justamente porque eu tinha sofrido muito com aquilo. E o que eu fiz em seguida? Coloquei um fim naquilo e fui pra Discord sings algo que me engajava muito. Então durou pouco e eu virei quem sou hoje, mas hoje eu tenho uma edição bem mais avançada do que antigamente. Eu senti que finalmente tinha batido na tecla certa, quando eu levei café para me procurar e junto com ele, vieram Arthur e eu veia. Os meus sonhos estavam finalmente se realizando. Depois veio a era do Tochos Deformados, que tá vivo até hoje, atraindo o Toshi também. A era da calça Lão, que fez eu literalmente passar dias conectada em uma calça sem permissão para falar no servidor do Oda, o que fez o Oda chegar em mim também. E depois eu decidi até o digo fake, ou como hoje devo dizer, Fei, hoje ele é meu melhor amigo. Né, sua princesinha fofinha? Brincas. Mas, além de melhor amigo, ele é um dos guardiões de Geolaze, que são pessoas dedicadas a me proteger. E, na verdade, às vezes nem é só proteger. Tipo, às vezes eles estão lá pelo meu conforto na internet mesmo. E chegamos finalmente na atualidade. A atualidade que eu quero dizer que tem um presente pra vocês. E vocês já devem ter notado que no final de alguns vídeos eu coloquei a hashtag Geolaze Games, não foi? Pois é. O meu presente pra vocês é nada mais nada menos que o canal de games. E por que eu decidi criar ele hoje, no dia 10 de setembro, no lugar de algum outro dia qualquer? Porque a data de aniversário desse canal, hoje é o Lazy, é contada com a data de criação do canal. Mas daquele eu vou contar com uma data de primeira postagem. Ou seja, o canal de games vai é fazer aniversário junto com esse canal aqui, entenderam? Eu tinha deixado a dica no Twitter e espero que vocês tenham acertado a tempo. E se não tiverem, foi uma baita de uma surpresa, não? Então realmente muito obrigada por tudo, pessoal. Espero vocês no canal novo. Abraços e muito obrigada de novo.